Bom dia, amado Ser de Luz! Gratidão por me acompanhar em mais um encontro Conectando com o Astrasheram Hoje é o nosso 14º dia do ciclo de meditações de 21 dias Fique numa posição confortável Faça algumas respirações profundas Relaxe todo o seu corpo Enquanto vai acalmando A sua mente Agora sinta Que do coração do astaxerão Sai uma energia de puro amor Em forma de luz branca perolada Em direção ao seu coração E percorre Todo o seu ser. Fique alguns instantes sentindo este infinito amor. Em uma das canalizações tirada do site Curia Ascensão, Ashtacheran cita que, no processo de crescimento individual e coletivo, é preciso observar que sozinhos não poderemos estabelecer nenhum parâmetro de crescimento crístico. União A medida de crescimento individual está nivelado com o crescimento geral, pessoal e do planeta. O trabalho com o oitavo chakra da coroa, localizado aproximadamente quatro dedos acima da cabeça, também conhecido como sede da consciência crística, é de extrema importância para a conexão com o eu superior. Relativamente ao chakra cardíaco, quarto chakra, este representa a entrega ao serviço da Luz. Este é um ponto essencial para a transmutação das moléculas atômicas do composto celular como um todo, condição importante para os corpos suportarem as transferências necessárias para poderem vivenciar as frequências superiores de luz, padrão que ocorrerá no ápice da transição planetária. Quanto mais os seres humanos estiverem conscientes e preparados para esse momento, com elevada e segura sustentação vibratória, ajudarão na atuação das hierarquias de luz nos planos fisicalizados estão vivendo em épocas em que o homem precisa harmonizar o corpo físico com o corpo de luz recém criado em alguns a fim de solucionar as pendências dos muitos níveis de suas realidades ao redor do corpo físico são sobrepostos envoltórios de luz, os quais são ligados aos chakras, corpos de luz interior. Os selos referidos nas escrituras sagradas estão interligados ao total entendimento desses vórtices corporais. Enfim, é necessária uma harmonização entre todos os chakras, onde um novo sistema circulatório será estabelecido. A partir da fonte, a energia luminosa se expande, envolvendo toda a rede de chakras, numa pulsação única de luz líquida, de forma a envolver e transformar os vórtices inferiores em padrões superiores enquanto os homens não acionarem um novo código de luz em seu sistema individual e consequente planetário continuará em desequilíbrio diante da evolução necessária estabelecendo a sua própria destruição Namastê.